Olá minhas guerreiras, eu sou o professor Emílio Júnior. No vídeo de hoje nós iremos trabalhar a parte interna, aqui pegando a parte interna das nossas coxas, como também iremos trabalhar glúteos, como de costume, passo a passo para você poder aprender a mecânica do movimento e utilizando o aplicativo Tabata Time. Então eu irei utilizar o aplicativo Tabata Time. O aplicativo Tabata Time está ele está com a seguinte preparação: 15 segundos de preparação. Nós iremos fazer 50 segundos de exercício. O descanso, eu vou colocar um descanso aí bem curtinho 5 segundos de descanso. 10 vezes, olha, 5 segundos de descanso, 10 vezes, uma única rodada. É para pegar fogo, minhas guerreiras. Então, vamos começar, mas antes eu quero falar, se você deseja treinamento individualizado, montado para as suas necessidades, entre em contato com o número do WhatsApp 021 991257985. 021 991 7985. Vamos lá? Vamos preparar aqui, Colocar, ó, preparação aqui para vocês verem. Vamos iniciar. Primeiro exercício que nós iremos fazer. Tá ok? Vai começar, toque ao calcanhar. Tocou só esse movimento, ok? Para você trabalhar também os músculos internos da sua coxa. Além de trabalhar quadril. Então você vai trabalhar. Muita coisa das suas pernas Vamos lá, minhas guerreiras Isso, isso Vamos embora Daqui a pouco nós iremos fazer o agachamento Esse treino aqui ele é de baixíssimo impacto Não há necessidade de forçar muito Você pode fazer bem tranquilo, bem calmo Vamos lá Ainda tem mais um tempinho Caso você sinta desconforto no colo do feno, o colo do feno é essa região aqui. Aí você para imediatamente esse treinamento. Você não sentir nenhum desconforto, sem problema nenhum. Vamos lá, já está terminando. Isso, isso, isso, isso. Descansa 5 segundos. É um tempo curtíssimo. Agora nós iremos fazer o agachamento. Agachamento, pés paralelos à largura do quadril. Você vai flexionar, desce o máximo que você puder, volta à posição inicial flexiona, desce o máximo que você puder, volta à posição inicial. Observe o que eu faço, vou ficar de frente para você poder ter uma visualização melhor. Flexiona, desce o máximo que puder, volta à posição inicial. Os pés à largura dos ombros. Flexiona, volta, e aí você pode intensificar a velocidade. Vamos embora, minhas guerreiras? Isso! Vamos lá. Fazendo, subindo e descendo o movimento Esse movimento aqui vai ajudar muito Na hora de você trabalhar bem a região das suas coxas Vai dar aquele intervalo Cinco segundos de intervalo é rápido É rápido Toque ao calcanhar Um, 1. Um, sempre pé à frente Agora já vou fazer um pouco mais rápido, tá ok? Fiz o primeiro, passo a passo para você poder pegar agora nós vamos ó já para ficar ofegante vamos lá não desiste e aí você vai colocar aí nos comentários o que, que você está achando dos treinamentos vamos lá isso embora embora jogando à frente à frente à frente à frente à frente isso embora isso minha guerreira Desiste não. Está pegando, né? É assim mesmo. Para provar que dá para ter resultado com um treinamento simples. Fácil. Isso. Vai terminar. E... Parou. Descansa 5 segundos. Já terminou. Agachamento. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Isso. Agachamento. Você vai estar trabalhando. Os músculos das suas coxas Tanto a parte da frente das coxas Que é essa parte aqui Como a parte posterior Que é a parte de trás Trabalhando panturrilhas Que é vulgarmente conhecido Como batata da perna E a tibial anterior Tibial anterior É a musculatura da frente Ali da perna Conhecido como canela Tá ok? Então, ó Observe que já estou ficando ofegante. Está sentindo? É isso aí Vamos lá Vamos direto Nesse treinamento Isso Sobe Descansa Descansa, sente bem Isso Chute Vamos lá. Um Um Isso Sem contagem, só fazendo ó, Vou ficar aqui para você ver ó. Pé à frente Pé à frente Aqui você trabalha Interno de coxa, glúteos, abdômen, a parte inferior do seu abdômen, músculos transversos do abdômen, que são esses músculos laterais aqui, você também vai estar trabalhando lombar e paravertebral, além de trabalhar quadril. Bora! Isso! Pouco tempo de descanso para forçar, para você sentir. Isso! Bora! Isso Bate essa mão no calcanhar Quero ouvir o barulhinho Ó Parou Movimento sempre ativo Sempre ativo E abriu Agachou Volta Agachou Volta Agachou Volta Agachou Volta, agachou. Volta. Agachou, volta, agachou, isso, puxando bem, já estou começando a ficar suado, vamos E isso, vamos lá e continua, não para não, isso, bora minhas guerreiras, não desiste, uh. pegando muito as coxas, glúteos, vamos lá, subindo e descendo, sentiu dores no joelho, pare imediatamente o treinamento. Isso. Uhum. Descansa, movimentando para não parar. Não tem nem descanso. Vamos lá. Um, um. Batendo. Ó. Jogando o pé à frente e tocando. Pé à frente e tocando. Uhum. Isso. Não desiste, não. Minha guerreira, meu guerreiro, falta pouquinho. Falta só três rodadas. Três rodadas vocês vão tirar de letra. Eu sei que é difícil, mas é importante. Compartilha aí. Não custa nada. Vocês estão muito parados aí. Ninguém está mandando mensagem. Estou vendo todo mundo assistindo, ninguém mandando mensagem. Vambora. Isso aí, meus guerreiros. Depois eu vou falar com vocês também. Vambora para não, isso, vamos embora, isso, continua, ou, parou, descansa, dá aquela caminhada, isso, vamos para agachamento, agachamento, lembrando, para você que está me assistindo ao vivo, eu quero mandar um recadinho, se vocês estiverem curtindo, irei passar mais vídeos dos bastidores como são feitas as minhas aulas, as minhas gravações, então vamos embora isso, bora minhas guerreiras, continua, ah. sentindo bastante as pernas descendo, deixa eu ficar aqui para vocês visualizarem melhor, jogou o bumbum lá atrás, continua, não para não, está terminando, isso, pode fazer com peso também nas mãos, se desejar, não tem problema. Vambora. Ou oh. a perna sentindo o movimento. Isso, movimento, movimento, movimento. Bora, guerreiras, Isso, chute. Isso. Vambora, bora. bora, bora, bora. Isso. Se você deseja contratar fichas de treinamento, entre em contato. Com o número do WhatsApp 021-99-125-7985 Vai rolar Treinamento individualizado Bem direcionado para as suas necessidades Vamos Falar com a Daniela 021-99-125-7985 Continua puxando Sentindo muito as pernas. Isso vai para não. Vamos, embora. tá terminando. Oh. Descansa. Só esse. Minha guerreira, meu guerreiro. Somente esse para nós finalizarmos esse treinamento. Abriu e desce. Desceu, sobe. Desceu, sobe. Desceu. Isso, concentrado, deixa eu ficar de lado para você ver o bumbum trabalhando Vai lá, ó. Jogou o bumbum lá atrás, desceu, sobe Desceu, vê que eu não descanso em cima, eu não paro em cima Eu já desço, ó. desceu, subiu, desceu É só esse movimento que você irá fazer aí no conforto da sua casa, meu guerreiro, meu guerreiro! Vambora! Deixar as coxas bem mais durinhas! Isso! Vambora! Oh. Finalizando, hein? Uh. Adoro! Adoro quando vem esse som! Mais um serviço concluído! Mais um treinamento concluído, graças a Deus, na segurança da sua casa! Aí sem passar por nenhum problema, lembre-se, preparação, nós levamos 15 segundos de preparação, é o tempo que eu tenho para me organizar para começar a atividade, exercício, 8 minutos e 20 segundos de exercício, já para você ó, ficar suave. descanso, 45 segundos de descanso, peguei pesada 45 segundos de descanso, peguei pesada. 9 minutos e 20 segundos totalizando. Quero agradecer o carinho de vocês com as mensagens, que são maravilhosas, e pedir para você que segue aqui, que gosta do meu conteúdo, nós temos uma vaquinha solidária lá embaixo, nos comentários desse vídeo, será colocado todas as informações, então será um prazer se você puder contribuir para ajudar com quem precisa. Muito obrigado pelo carinho, até! Nosso próximo encontro!